Da ficção para a realidade, uma pílula que seria capaz de turbinar o cérebro foi lançada no Brasil. O medicamento está sendo vendido desde setembro como estimulante para a concentração, memória e redução do estresse. Testes com mais de 2 mil pessoas no laboratório de neurociências em Miami revelaram que a fórmula aumentaria em até 47% a atividade cerebral ligada ao raciocínio lógico. Apesar dos anúncios, médicos pedem mais análises para avaliar a segurança do suplemento, apelidado de Viagra do Cérebro. Em 2011, Hollywood apresentou o filme Sem Limites com o ator Bradley Cooper, que mostrava um remédio usado por um agente do mercado financeiro. O personagem se torna hábil em cálculo matemático, em história, em lutas marciais.